que foram nomeados de acordo com seus deuses. Muitos anos depois, já na era depois de Cristo, os romanos modificaram o calendário e passaram a dividir o ano em 12 partes. Cerca de 1400 anos antes de Cristo, os egípcios criaram um mecanismo de medição do tempo, denominado de clepsidra ou relógio de água, como ficou conhecido.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 ao pôr do sol, os egípcios perceberam que poderiam ter uma contagem do tempo se olhassem para as sombras no chão. E assim, conseguiram construir um relógio que utilizava, claro, os movimentos do sol. Desta forma, se tratava de um relógio de sol. E, por isso mesmo, media a duração do tempo na parte clara do dia. À noite,